Vocês querem identificar se alguém é cor no chat? Primeiro, o cara vai estar tá de cartos. Aí segundo, ele vai estar tá de exaustão. Aí quando ele aparecer no mapa, você vai ver que ele vai ter um itemzinho aqui com uma faquinha vermelha. O cara vai estar tá de exaustão e smite vermelho. Bateu as três características, cartos, e smite vermelho, papum! É cor no diagnóstico na hora. Fica aí a dica pra vocês. Agora vamos ouvir um juice wordzinho aqui, bem tranquilo.